Beleza, aqui é o NECAD Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em casa ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu estou fazendo esse vídeo Que eu quero fazer você entender um pouco Sobre como funciona o robô do YouTube né? É, fica comigo até o final tá? Que nós vamos desenvolver essa ideia E eu espero que seja esclarecedor a você Tá? Mas antes, é, eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito Você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos é, Pois o conteúdo pode ser importante para eles também né? E lógico, como você vai gostar desse vídeo, possa dar o seu like Beleza? E lembrando também, o curso de ranqueamento de vídeos é, O pulo do gato, do Elivelto é, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição deste vídeo tá? Tem muita ferramenta boa, muita estratégia legal que ele passa tá? E o curso é bastante interessante tá? pra, Principalmente para quem produz conteúdo tá? Assim como eu e você Tá bom? É isso aí Bom, é... Vou, vamos eu, eu quero aqui explanar aqui uma coisa com você é, a respeito de como funciona o, o robô do youtube tá é o que, que acontece é, o youtube ele tem algumas é, diretrizes tá por exemplo é uma, das, é uma das as três tá mais conhecidas primeiro é não nunca copiar a, é, vídeos protegidos, né, é, que não sejam é, vídeos que têm direitos autorais, é, não, você nunca deve copiar esses vídeos e passar para o seu canal, pois você pode ser penalizado por isso, né. Então essa é a primeira diretriz. A segunda diretriz é nunca colocar é, imagens tá imagens que denigram a pessoa humana ou é, imagens é, de violência ou imagens contendo é, conteúdos absurdos né e o terceiro você nunca deve é, colocar é, músicas músicas ou pessoas é, que não autorizaram é, tanto a a imagem quanto a, o conteúdo da música em seus vídeos sem autorização prévia, né? Se você seguir essas três diretrizes, né, já você tem 50% de ter sucesso é, dentro do YouTube, tá? É, mas eu quero que você entenda que não basta só isso, tá? É, para você ficar bem ranqueado, bem colocado nas primeiras posições Você tem que fazer algumas coisas que talvez é, você tem que entender melhor Como que funciona e se você entender, talvez melhore o seu ranqueamento Uma delas é um bom título, coisa que nós já falamos em vídeos anteriores O título é algo é, in, é, é, que tem a importância maior no vídeo, né? Então nós temos o primeiro, o primeiro é é, é um bom um bom título no seu vídeo, tá? Se você fizer um bom título que chame a atenção, que cause é, curiosidade, né? que esteja dentro das diretrizes que eu acabei de falar então o robô do youtube ele vai ler o seu título e lendo ele, ele vai colocar em uma determinada posição sabendo se há repetição daquelas, daquele título ou não se for um título inédito, digamos assim, é, ele vai colocar na primeira posição então por aquela palavra chave você, do título você vai ficar em primeiro lugar e Porque não há outro título igual ao seu Sendo assim, é, assim que as pessoas acessarem o conteúdo E agora é onde vem o conteúdo Se for um conteúdo bom, interessante Que as pessoas gostem Que chame a atenção das pessoas né? Você vai então conseguindo é, ter um alcance maior Então você tem um título chamativo um título que é, a, deu ali curiosidade nas pessoas ou interesse e aí esse, é, esse interesse agora é traduzido por pelo conteúdo do seu vídeo que é um conteúdo interessante legal né? e as pessoas começam a acessar é, em seguida ele a, o robô do YouTube vai ler a sua descrição por isso a importância de uma boa descrição né? É, se aquele conteúdo tem a, o título Vai ser a primeira coisa que ele vai ler na descrição Por isso você tem que repetir o título é, Então ele vai ler o seu título E aí você pode, se você tiver links de afiliado Ou outros links, deixa bem abaixo né? Também hashtags, palavras-chave Tudo isso dentro da descrição Por isso tem que ter uma boa descrição e é muito importante também tá? o conjunto de tags, né? o conjunto de tags e palavras-chave é, repetidas seguidamente. Pois isso é o que faz impulsionar a procura por aquele determinado é, conteúdo que você está colocando. Na teoria, é, é assim que funciona o robô do YouTube. Tá? Mas na prática há uma grande diferença, tá? Pelo menos uma pesquisa que eu fiz Porque eu já vi títulos sem nenhuma tag, certo? Apenas com uma, um título interessante E que consegue aí um milhão de visualizações, dois milhões de visualizações Então depende muito, tá? Mas na teoria o robô do YouTube funciona dentro desse padrão, tá? E é isso que você tem que ter na sua mente, tá? O robô do YouTube funciona dessa forma e você tem que trabalhar para atender a essa expectativa. Tá? Se você tiver um bom conteúdo e de repente até um pouco de sorte, talvez o seu vídeo chegue a um milhão, milhão e meio, não sei. Né? Depende muito do conteúdo porque é muito variável, né? muito variado isso. Mas eu quero que você entenda aqui que existe um robô e esse robô é o, que, é o que faz com que o seu vídeo tenha sucesso ou não. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha sido é, de é, serventia para você, né? que tenha sido esclarecedor. Tá? Se você quiser fazer algum comentário, use a aba de comentários. Tá? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. E lembrando, curso de ranqueamento de vídeos, o pulo do gato de né? o link está aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.